Oi pessoal, aqui é o Marcelo Biscola Vou estar apresentando para vocês um pouco de, de um resumo da aplicação do método Aprendendo a Reaprender Utilizei um software Prezi, apresentação online Onde para facilitar o entendimento a partir de imagens e textos Nesse primeiro, estaremos aprendendo um pouco sobre Entendimento do passado evolutivo das relações humanas para saber mais ou menos como eram criados e como que chegamos até hoje começamos nascendo numa família cada família tem suas crenças cada família teve sua educação de berço seja onde nasceu e a partir desse momento é colocado modelos de criações daquilo que recebemos pode ser num bairro, numa cidade o que realmente era sobreviver e evoluir a partir disso, é recebido desde berço várias crenças muitos não, muito... é colocado em nossas cabeças desde crianças algumas verdades e aceitamos por hábito e treino desde criança e antigamente não tinha muita comunicação percebemos que era é, tudo demorava para entender, por causa das notícias demoravam para chegar do outro lado. E se pararam para pensarmos como que era no Brasil há 50 ou 200 anos atrás, como que uma pessoa nascia de berço, crescia, recebia as, as informações para a sobrevivência, de trabalho, educação, se pararmos para pensar, 50 anos era um formato já tinha mídia e há 200 anos mal tinha a eletricidade a economia industrial ainda estava para nascer e na época da colonização né, que aqui tínhamos muitos índios como que o, bra o brasileiro que nasceu aqui nessa terra vivia? quais eram realmente os valores deles? nessa terra que tinham muito muita natureza na época muito muita aceitação de quem chegava aqui e pelos meus estudos a civilização no mundo se dividiu em maternalista e paternalista os maternalistas que é um sistema mãe de cuidar um do outro ou cuidar daquele que realmente quer ser cuidado que é ensinar é, mas aí vemos viemos entendemos que são os Maia, os Incas, e até hoje os Índios, antiga Roma, é um sistema onde cuida do próximo, se o próximo aceitar. E o outro modelo é o paternalista, os povos orientais, antigos, isso estou falando há 3, 4, 5 mil anos, desde a época da construção de muralha da China, povos guerreiros, né? os vikings, os próprios colonizadores, isso resume a qualquer povo guerreiro que acha que tem que guerrear para ter alguma coisa. Então ele é, evoluiu, né? o nosso modelo de civilização evoluiu dessas duas bases. E o um paternalista, ele escraviza, ele mata para ter mais. Então ele domina, ele tem a necessidade de abusar do próximo para a defesa de si mesmo. Isso cabe a pequenas, médias e grandes instâncias. E no Brasil, temos uma cultura um pouco diferente, mas não muito. Com a vinda do rei de Portugal, desde a época da, das guerras lá na Europa, e depois da, das grandes guerras que tivemos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, vieram muitos povos para o Brasil, porque eles viam que onde que tem muita água, muita natureza, onde não tem guerra, e vieram imigrantes de todo lado. Então nós somos um povo que aceitamos diversas crenças, diversas culturas, diversas religiões, não somos um povo preconceituoso. Acho que aceitamos isso. Agora vamos para a segunda parte, que yeah. é. É, podemos criar novas conexões essas conexões seriam novos meios de novos amigos, novos novos jeitos de se viver então primeiro vamos entender alguns tipos de comunicação escrita, falada e até mesmo pensada essa comunicação ela vem evoluindo a pensada cada vez mais na, no campo da neurociência com, com essa com, comunicação evoluindo, a tendência é termos cada vez mais amigos, conhecimento on ou off, isso quer dizer o que? Online, onde a gente consegue ter uma comunicação digital, com texto, com foto, nos né, mais diversos programas e aplicativos celular, tablet, hoje na TV, no computador, e a partir disso, acabamos conhecendo diversas raças, diversas crenças, diversos modos de se viver, e de se criar e de fazer alguma coisa e a evolução da comunicação ela está indo para uma mentalidade educativa aprender e ensinar onde a gente sabe que podemos aprender e ensinar com tudo e com todos alguns exercícios que podemos fazer para melhorar essa comunicação pode ser uma meditação onde a gente tenta se desligar de qualquer pensamento construtivo apenas é, observando o corpo a respiração se sentindo leve então essa meditação ela pode levar 5, 10 minutos por dia ou por semana aqui é, são exercícios que nos ajudam a melhorar a nossa comunicação interna e depois a externa a oração depende da religião da pessoa ela acredita num deus em alguém e pede mentalmente ajuda para agradecer, para pedir, para, para fazer diversos meios de pensamentos. E a mentalização é muito combinada com a meditação. Então, mentalizamos alguma coisa como quando vamos fazer. Aqui já é a geração de ação do pensamento. Então, antes de fazermos uma comida, então, mentalizamos ela cada etapa antes de fazer um, até mesmo um dia, tem pessoas que começam a pensar o que, que eu vou fazer de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite então alguns começam a escrever o que realmente vai fazer, se planejam aquele dia outros se planejam no mês ou até mesmo no ano então a mentalização é, é visualizar algo que você realmente pode concretizar e aqui começamos a entender e aprender a lidar com as energias do universo então, os sensitivos que é, sentem a, essa energia da comunicação, acabam aprendendo o que falar, como falar e quando falar. São pessoas que sentem se tem uma, uma energia positiva no ambiente ou até mesmo negativa, e elas têm o um dom com isso, se auto aperfeiçoar no meio ambiente onde estão vamos lá para mais um aqui na terceira tema é sem medo ou vergonha de ser diferente então se somos todos diferentes, mesmo nascendo na mesma família podemos e devemos aceitar e aprender com essa diferença então aqui falando aceitação e o poder disso que nos traz quando aceitamos que, na, que Podemos evoluir. Então, gostos e valores não se discutem, porque é nato de cada um. Não tem como perder tempo em até brigar por isso. Se um gosta de um time, se outro gosta disso, daquilo, então não, não vale a pena discutir, vale a pena conversar. Não entrar em discussão e bate-boca. Nesse momento que aprendemos a falar, se comunicar, pensar... Se conseguir, conseguirmos não julgar negativamente pelos atos errados dos outros, conseguimos ter espaço para poder ser criativos e inovadores. Mesmo sabendo que no mundo está cheio de invalidadores de plantão. Os invalida, invalidadores são os verdadeiros é, julgadores, os fofoqueiros, os caras que é, querem te derrubar, não têm coragem de fazer tal coisa e sempre vão falar que aquilo não funciona, não vai dar certo, você está louco é, e a gente, para lidar com esse pessoal, apenas exemplificando o que é fazer algo correto aqui é muito importante a gente saber a importância de trocar experiência então dentro de uma família, ou dentro de um grupo de amigos ou até mesmo dentro do colégio, ou na, num trabalho podemos criar novas regras, novos meios de fazer qualquer coisa com isso abre a, a experimentação a partir de quando começamos a experimentar algo diferente é muito importante saber se comunicar com esse sentimento porque às vezes é um erro, às vezes é, uma, é um acerto por isso que podemos testar muitas coisas se aquilo serve, se não serve se aquilo é bom para mim, se é ruim isso vai ser contra os meus princípios, os meus valores lá na frente é isso que realmente a sociedade quer de mim ou não é muito importante saber algumas respostas e o resultado esperado para aquele que realmente quer fazer direito vai saber que a média a longo prazo vai ter um engajamento das pessoas ao seu redor em suas ações Vai ter mais reputação e credibilidade para poder ter um emprego melhor, um trabalho melhor. Ele vai ter um controle mais eficaz daquilo do que faz, do que entrega, porque ele aprendeu a treinar, a se comunicar. Não, naturalmente ele vai querer sempre entregar melhor, porque ele está aceitando que às vezes ele vai errar para aprender. O erro faz parte. Então, para errar tem que tentar. E a partir desse momento, ele começa a se tornar um líder. Então, o líder tem que aprender a ensinar, não só fazer. E a partir do momento que ele gerencia um trabalho, ou gerencia uma família, o líder daquele, daquelas pessoas, pode ser poucas ou muitas, ela vai começar a lidar com o um aprendizado de ensinar algo para o próximo. E nesse momento vem a tranquilidade de poder passar um trabalho para uma pessoa de confiança que vão, vão ser pessoas que vão te ajudar a fazer o teu trabalho e vai melhorar o, seu, o planejamento para onde realmente a gente vai porque temos aliados temos pessoas do nosso lado vamos lá para o próximo o próximo aqui vamos falar de do local que é o ecossistema, entendendo como interagir para melhor produzir então ao te comunicarmos bem, com harmonia e aprendendo realmente o que é usar o tempo consequentemente estamos melhorando a nossa sobrevivência aqui na terra é, conseguimos viver mais, conseguimos viver mais saudáveis, conseguimos produzir mais, produzimos ter mais felicidade para isso, para ter performance, temos que cuidar do corpo. Então, temos que aprender a se movimentar, fazer um exercício, caminhada. É muito importante aprender a alimentação, todas as vitaminas existentes nas alimentações, aquilo que realmente vai nos fazer cada vez melhor para evitar doenças, né? tentar se livrar um pouco da química. E também aqui o movimento do, da existência do pensamento correto para poder fazer tudo com muita qualidade e... a partir desse momento que a pessoa começa a melhorar, mudar ela precisa identificar quais são as pessoas que entendem ela porque ela vai aprender a falar desse novo sentimento de poder fazer realizações e ela vai observar que às vezes até dentro de uma família ela pode ter surpresas e alguém não está do lado dela Então é muito bom saber realmente quem entendeu esse novo modelo de, de ações, que é, naturalmente é uma evolução. Temos que cuidar né, de, de nós mesmos. Então, o primeiro passo é gostar muito de si. E o outro passo muito importante é fazer qualquer coisa sem incomodar ninguém. Sem agredir, aprender a dar desculpa, a perdoar, se comunicar para isso não virar as costas para o tal problema e passamos a não sofrer por aquilo que fazemos e começamos a ter maior criatividade para poder fazer qualquer coisa na vida com isso conseguimos fazer os melhores caminhos, melhores escolhas viver com cada vez melhores pessoas do nosso lado porque estamos ensinando elas com exemplos com comunicação uma boa dica aqui é contar histórias, mas histórias boas, que engrandecem. Pode ser histórias para o mais velho, para o mais rico, para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco, para o amarelo. Então, qualquer pessoa que você puder contar a sua história ou pedir para que ela conte realmente a história dela, isso vai te aumentar a sua carga de conhecimento de algo que realmente você tem, tem valor para a sua evolução e acabamos aprendendo que é um eterno aprendizado na comunicação desde a criança ou até o mais velho e na verdade é ter a coragem de ter a comunicação vamos lá para o quinto aqui é trabalhando as energias hoje os cientistas já estão provando e aceitando a energia é, existente em, em cada corpo então, como o rapaz lá na abertura da copa chutou uma bola colocando um aparelho na cabeça ele pensou, gerou uma energia que o aparelho identificou no cérebro dele aonde que ele iria mover qual corpo, qual músculo e chutou a bola então a ciência tem evoluído muito, então cientistas e até mesmo físicos é, astrólogos, estão aceitando e, e captando essa energia em cada ser e, e tentando traduzir como funciona essa energia então, tipos de energias identificadas nós temos aí energia do alimento, que a gente come temos energia no ar, temos um nível de vibração no ar ou planos, né? cada um tem o seu entendimento, porque aqui a gente começa a entrar um pouco no, no mundo invisível o um mundo de crenças mas tem um mundo de sensibilidade, muito sutil e cada um tira a sua conclusão mas sabemos que tudo está em movimento e se tudo está em movimento, tudo gera energia o alimento que a gente vai comer gera energia o ar que entra pelo nosso é, pulmão gera uma energia o sangue girando dentro do nosso corpo vai gerar energia e, e em todo local sempre vai ter polos positivos e negativos na terra, no espaço e uns atrai, um tende a atrair o outro depende do nível de, de atração pode dar um raio enorme ou pode dar uma briga enorme entre pessoas tudo é saber lidar com essas energias existentes no universo quando se tem uma aceitação e treino para lidar com essa energia e sabendo que uma depende da outra para ter vida acabamos tentando ter mais harmonia, mas sempre poderá ter um obstáculo muito grande ou da natureza que nos agrediu, ou entre nós então aqui nesse momento tende a ter uma harmonia quando sabemos que existe isso no ar já que sabemos que existe uma alma, um espírito e tem energia cabe entendermos agora que a compreensão de espaço e tempo para essa energia, não existe. É como se falar que a mãe tem um filho e esse filho está do outro lado do mundo e o filho sofreu um acidente. E se ele pensa na mãe, pode estar tá a mil, muitos quilômetros, ela vai sentir alguma coisa, uma vontade enorme de falar com o filho. Isso, diversos fatos já aprendemos a, e ouvimos, né? Muito casos vezes. E vejo que é nesse exato momento da, de que geramos uma energia no pensamento que nos conectamos a essa energia de, de ter uma, da nossa alma, do nosso espírito então é, realmente a ciência tem provado isso que conseguimos nos conectar com algumas energias que até hoje não, não tinha muita explicação Aqui, é, a evolução do, dos pensamentos, vamos aprender que podemos pensar que a cada momento que entramos para fazer alguma coisa no ambiente, ali podemos gerar uma energia, ali podemos realmente doar tudo de bom que temos, e naturalmente recebermos e fazermos uma melhor entrega. Isso é o treino e condicionamento. Vamos melhorar as ações, porque você está como se fosse um escudo, né? Então você melhora as suas ações, ao mesmo tempo aprende a meditar, a pensar, a se alimentar e você acaba se curando de muitas doenças, né? Então isso é muito bom para todos. Você acaba envelhecendo com mais saúde. A partir desse momento começamos a entender o que é o nosso significado aqui na Terra. O propósito, por que eu estou aqui, o que eu quero fazer aqui, para onde nós vamos. Cada um tende a, a, a, ter, a resolver essa questão mesmo que nunca se perguntou isso é muito importante e cabemos entender, se vamos evoluir nesse nível de entendimento como se fosse a consciência integrada, que ela é para todos basta todos entenderem e testarem e saber se querem ou não por isso que é fantástico o conhecimento tudo testando, lendo fazendo os maiores experimentos. Agora vamos para a última apresentação, que eu vejo que temos aqui a, a a união dos povos, porque esse conhecimento é para todos. E como o Brasil é um povo mais espiritualista e mais energético, podemos explicar isso para qualquer povo. Então a gente vê muita discriminação de raças em, nos países de primeiro mundo, que não precisa ir por aí. Então vamos lá, entendendo, opa, aqui é crenças passadas, depois eu vou corrigir. Crenças passadas, é, famílias e antepassados de cada povos. Aqui temos valores nessas ações, então hoje dá para entender por que, que existem homens bombas e também por que, que uns são escravizados. E temos que aprender, ensinar a fazer o que realmente tem que ser feito para a nossa melhor sobrevivência. Esse poder do passado não, não mais existe para que possamos viver tranquilamente. Temos que ter a união, a paz. E parar de criar monstros, no sentido de inventar histórias, né? Então, com esse poder de pensamento, a gente acaba lidando com as emoções da pessoa. E conforme você se comunica mal, com filme, com novela, você cria um povo medroso. E tem medo de tudo, depressão, estresse. Então, temos aí diversos meios que falam muito disso. Né? Então, foi do que? Do treino e mapeamento e acetagem da mente. E essas pessoas são dominadas ou não. Tudo vai de suas crenças que vieram de Berço. Aqui são as crenças invisíveis, né? que a gente pode ter, aceitar ou não, ter outros povos, ETs. Então, como eu mesmo nunca vi, por que acreditar em algo que eu nunca vi? Eu acredito naquilo que eu sinto, que é uma energia que a gente tem o poder de aprender. Mas também não é a discussão que se existe ou não existe, e de repente alguém vai falar, mas é tão grande o universo você acha que não vai ter outros povos outras pessoas, tudo bem, pode ter mas aqui que eu quis dizer aqui que essas crenças invisíveis às vezes nos dão muito medo, muito pavor e nos breca na criação de fazer aquilo que tem que ser feito é, e dessa forma, com todo esse conhecimento a gente poderá criar novos modelos de criar nossos filhos, nossos netos, educando e melhorando sem detonar o planeta então aqui podemos salvar a Terra, podemos realmente ter a visão, planejar, negociar, se alicerçar, união, com muita intenção e aceitação. E aí conseguimos ter produtos mais conscientes, onde ter um consumo mais integrado daquilo que realmente é produzido, se não está indo contra a um capitalismo selvagem, onde temos que ter o mundo inteiro escravos, então não temos né, tantos planetas para consumir como os países de primeiro mundo. Então podemos e devemos ter uma mentalidade de sustentabilidade. Já que sabemos que toda ação gera uma reação, todos os seres vivos sofrem com o que fazemos. E aqui o... O famoso esperto ou malandro, né? O ser humano tende a educar-se, ficar esperto, ou ele vai judiar ou vai ajudar. Ou ele é esperto para não deixar o malandro agir na vida dele, ou ele vai ser malandro ao ponto de deixar os outros com medo e ser é, um, e vai judiar deles. Então, aqui é uma metáfora para nós pensarmos. Para onde vamos. E é um eterno aprendizado. Obrigado.